Olá, hoje eu venho apresentar para vocês o projeto NAP em várias empresas, que é uma ação que visa estabelecer parcerias, instituições e empresas para viabilizar o estágio dos nossos estudantes com deficiência. E esse trabalho já está dando frutos. Uma das nossas estudantes, que é surda, está no seu terceiro mês de estágio Sendo acompanhada integralmente por nossos tradutores em de libras. E por meio dessa ação também, o Campos de Recife recebeu o prêmio Inova Educação Inovadora na categoria Ensino Técnico. O nap do Campos de Recife fica na sala 13 e contamos com vocês para construir e fortalecer essa educação de qualidade e inclusiva.